O pessoal gritando, aquela reclamação, até que começou o apedrejamento e o tiroteio. Né? Pedra no. os soldados, que a gente não sabia quem era, não, não dava para ver se era da polícia, se era do cozinheiro naval, nem a gente reconhecia de ninguém. Só que o pessoal jogou pedra e eles responderam com tiros. Onde foram esses tiros? Pra cima, para baixo? Não dá para dizer. Sempre foi um tiroteio. E eu lembro, que o desmantelamento continuou. Só vendo como é que dói, só vendo mesmo como é que dói. Trabalhar em Madureira, viajar a Cantareira e morar em Niterói. Sabendo como é que dói, sabendo mesmo como é que dói. Quando chegou, no início do PEDAFE, chegou uma, uma, um, um caminhão com troca da Marinha, do Céu da Marinha da Marinha, na Ponte que era a unidade naval que, que, que se dizia de Pereira. É. Os fuzileiros chegaram e tentaram, é, tentaram defender, tentaram proteger as instalações do prédio, da estação e as embarcações. Só que, é, por alguma razão, que por solicitação expressa do governador, que não houvesse intervenção, nenhum tipo de território federal, que o federal é a polícia militar, a polícia do Estado, seria capaz de, de conter, de controlar a situação. Mas aí a coisa já estava começando a quebrar a, a, a, a quebradeira, e eu fui, eu não tô, eu fui embora. Eu, eu fui andando, eu fui andando até torre da rede, que não a terra. Ei, cantareira! Ei, cantareira! Ei, cantareira! Um, dois, três, eu não quero me acordar! De tanto viajar, já tô ficando bambu. Já tô com corpo mole de canseira. Por isso agora resolvi cantar o mambo. Vamos cantar o mambo, cantareira, cantareira, ei, cantareira, ei, cantareira. com tudo, eles arrancaram da né, Bahia um cofre embutido, como tiraram a, a, a, a tampa do banco, vocês já foram de papel, foi um torcido, nunca vi aqui, foi uma pausa para eu chegava quando o exército ocupou, e vizinhos pagaram só para a senhora, não é para a senhora, eu entrei na casa. Ei, hey, cancareira! Brrr! Só vendo mesmo como é que dói Trabalhar em Madureira Viajar na Cantareira E morar em Niterói Só como é que dói mesmo como é que dói Thank you.